Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miguel Martins falando e esse é um tutorial de como você aprender tá? a fazer o um cadastro, um cadastro da forma correta aqui na Exness, ok? Então o primeiro passo, tenha certeza de que você está com este link, com essa terminação aqui, tá bom? Com essa terminação Tá? que eu vou deixar esse link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você então estar entrando com este link aqui, ok? VI3BFAEC Muito bem, então acessado com este link, eu até vou clicar nele aqui vou selecionar e vou pular aqui novamente vou dar um Enter, tá? quero fazer um cadastro com esse link e vai aparecer então esta página, ok?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 Ok, você vai então criar a sua senha, vou criar a minha senha aqui, muito bem, vou usar uma combinação alfa tem que preencher todos esses requisitos aqui.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 para você depois sacar para tua conta bancária, você precisa depositar então por boleto ou via Pix, tá? Para você ter as chances, o, o direito de sacar para tua conta bancária, ok? Então é isso aí, vou findando aqui. tá? É, venha ver a, as informações também na descrição do vídeo sobre o robô Freedom Forex Trader, ok? E a, vamos mantendo vocês atualizados. Então, até o próximo tutorial. Tchau, tchau!